Tenho 54 anos e artrose nos dois joelhos. É possível ter, longa, ter vida longa na corrida mesmo nessas condições? Então, a artrose é um processo degenerativo que ocorre no, nas articulações, certo? Que podem lhe causar dor. Isso muito quando a artrose... Que vamos dizer que você está o seu ossinho aqui, a viradinha na cabeça do, do osso. Aí ele começa a quebrar, né? Ele está redondinho e começa a fazer, formar uns pequenos... Buraquinhos vai perdendo esses pontos aí, depois vai calcificando em outros pontos, vai formando uns osteócitos né? Que ao invés de rodar certinho, deslizar certinho, causa começa que não vai deslizando tão liso, vai ficando mais áspero, né? Vai ficando doloroso, dolorido, digamos assim, a mobilização da sua articulação. E muitas vezes ela acaba ficando mais rígida também, né? A depender da artrose que você tem, a depender do grau da artrose você vai acabar ficando limitado nos seus movimentos. Porém, é possível correr com artrose nos dois joelhos? É possível, mas depende de que tipo de qual nível de artrose estamos falando aqui. Tá? Se está no início, se já está no processo mais avançado, como é que é o seu caso. Por que, que é interessante que você saiba nisso? O interessante é que você tenha noção de qual grau, tá, para você saber como está a sua situação, e você aos poucos pode ir aplicando o esforço, vai vendo como é que está a amplitude do seu joelho, como é que está o fortalecimento da sua perna para você diminuir o estresse na articulação. E para você se movimentar, porque que não artrose não é um atestado de morte, né de você, pô, parei, não vou mais viver, não posso mais me movimentar, daqui para o final agora é só esperar a morte vir, eu não posso mais andar, não posso mais caminhar. A corrida faz parte do movimento natural do corpo humano. né? Se você aplicar ela de maneira menos estressante para o corpo, porque é o que eu venho falando já há algum tempo, existe uma maneira menos estressante para você aplicar esse movimento no seu corpo, é possível de você conseguir encaixar a corrida, sem maiores dores e sem maiores danos ao seu organismo. Mas a depender da maneira como você corre, você pode gerar um estresse muito grande e piorar muito o caso da sua artrose. Então você tem que primeiro ter uma noção de como você é, tal tá o, o grau da sua artrose, como está o grau dessa sua lesão, né? desse problema que você tem. E outra é analisar a sua corrida, se existe uma maneira de você correr de uma forma mais eficiente. Se você já está correndo de uma forma muito eficiente, e mesmo assim ainda sente dor, aí eu diria que realmente é o fim da linha para você corrida. você usou o seu joelhinho, você desgastou muito ele, você usou e abusou. Então é melhor mudar de esporte. Mas eu acredito que sempre há um espaço. Melhorando a técnica e fortalecendo o seu corpo Que você possa correr por muito tempo ainda Faça o teste, experimente Vá aos poucos, gradativamente evoluindo no volume da, da sua corrida tá? Depois vai trabalhando um pouquinho mais a intensidade Para você encaixar no movimento e vai sentindo como que o seu corpo está respondendo Nunca deixando de descuidar do fortalecimento, do descanso Para que você possa evoluir bem na corrida